E aí galera gamer, já vão dando aquele joia caprichado, ativando o sininho de notificações e se inscrevendo no nosso canal, porque hoje nós vamos te mostrar 5 fatos curiosos sobre games que vão explodir a sua mente. Então, prepare-se para se surpreender e se divertir com a gente. A primeira máquina de arcade de sucesso foi o jogo Pong lançado em 1972 pela Atari. O jogo consistia em uma simulação de tênis de mesa em que os jogadores controlavam uma barra para rebater uma bola de um lado para o outro. O jogo Tetris foi criado em 1984 pelo desenvolvedor russo Alexei Pajitnov. Ele originalmente criou o jogo como um passatempo enquanto trabalhava em um centro de computação em Moscou. O jogo Space Invaders, lançado em 1978 pela Taito Corporation, é considerado o primeiro jogo de tiro de sucesso. O jogo foi tão popular no Japão que em 1982. O país teve uma escassez de moedas de 100 ienes porque muitas pessoas estavam jogando o jogo nas máquinas de arcade. O primeiro jogo eletrônico a usar gráficos 3D foi 3D Monster Maze lançado em 1981 para o computador ZX81. O jogo usava gráficos vetoriais para criar um ambiente de labirinto em 3D. O jogo Minecraft criado pelo sueco Markus Persson em 2009, é um dos jogos mais populares de todos os tempos, com mais de 200 milhões de cópias vendidas em todo o mundo. O jogo permite que os jogadores construam e explorem mundos virtuais feitos de blocos, e é conhecido por sua jogabilidade criativa e infinitas possibilidades de construção. E aí, gostou do vídeo? Não deixe de se inscrever no nosso canal. Aqui, você encontrará conteúdos incríveis e divertidos que farão o seu dia mais alegre e interessante. Não se esqueça de dar aquele jóia para nos mostrar o seu apoio.